Oiê gente linda, tudo bem por aí? Hoje eu tô gravando aqui ó, na Ana Luísa Makeup Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês seguirem, ela faz maquiagens lindíssimas Eu sei que quem gosta de penteado também gosta de maquiagem E hoje nós temos um penteado com a sugestão do Thiago do Estúdio W7 Também vou deixar pra vocês o Instagram dele aqui. Uma sugestão agora para festa de final de ano, para o Natal. Eu achei chiquerno, gente. Chiquerno esse penteado e não é difícil de fazer, tá bom? Não sai daí não. Eu volto, já já. Aqui na frente eu já tirei as mechinhas que eu vou deixar solta. Aqueles fiozinhos aqui para fazer um charme. Se a sua cliente preferir ou não, você faz a mesma coisa. O segredo desse coque está mais na, no zigue-zague que você vai fazer. Então, o que, o que acontece? Nós vamos fazer três tranças. Nós vamos fazer uma trança aqui no meio e uma trança em cada lateral. Para elas ficarem intercaladas, nós vamos fazer um zigue-zague. Eu vou marcar aonde eu quero... Percebe? Eu marquei em linha reta aonde eu quero. Então eu vim do final da sobrancelha para trás e para baixo, até a nuca, mais para o lado direito da nuca, no caso aqui. Agora eu vou fazer um zigue-zague bem largo para quando eu fizer a trança as mechas se intercalarem. Uau. Percebe que ficou um zigue-zague bem marcado, bem aparente? Até lá embaixo. Separei e vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora você vê aonde você fez a outra marcação, onde você iniciou lá e faz a mesma coisa aqui. Puxando até a nuca. Primeiro uma marcação reta em linha reta e depois, só depois é que você vai fazer o zigue-zague se você preferir pode fazer o zigue-zague em duas etapas gente, essa é a parte mais difícil desse penteado. É fazer o zigue-zague Que o resto vai ser molezinha, vocês vão ver Agora nós vamos começar por essa parte do meio Trazendo todo o cabelo aqui para trás Toda esse, essa parte do meio As duas partes laterais estão presas Então nós vamos começar uma trança espinha de peixe Tirei uma mecha primeira Aqui na frente de um dedo mais ou menos Spray de brilho, estou usando da Classe Penteia bem para alinhar os fios. Você pode usar também uma pomadinha. Vou repartir em duas mechas. E aqui eu começo uma trança espinha de peixe. A trança espinha de peixe já tem aqui no canal. Eu vou deixar aqui em cima na tag para vocês. Peguei uma mecha de um lado e vou unir com a mecha do outro lado. Continuei com duas. Tirei uma mecha no lado oposto e vou trazer pra cá. Então, eu tiro uma mecha da direita, jogo pra esquerda e uma da esquerda, jogo pra direita. De novo, tirei uma mecha da direita, vou jogar lá pra esquerda. E agora, eu vou pegar, vou embutir a mecha, tirando da pontinha de cima do zigue-zague, ó. Desceu o zigue-zague, subiu nessa pontinha aqui, ó, eu puxo. E vou unir com a outra ponta que eu já tinha separado, lá do outro lado. A mesma coisa do outro lado, ó. Tiro uma mecha daqui, jogo lá pro outro lado, vou embutir a mecha na pontinha que tá escondida. Aqui em cima, ó. E tudo isso aqui, vou levar lá para o pro outro lado, ó. Continuo com duas mechas. Eu já posso começar a puxar para folgar para deixar mais volumoso esse penteado. Então eu puxo uma no meio aqui para cima, aqui para baixo. E lá no meio, puxo para cima também. Conforme eu vou puxando, essa parte aqui de baixo ela vai bagunçando. Então vamos alinhar continuando. Mais uma vez, no biquinho aqui do zigue-zague, ó. Lá do outro lado a mesma coisa. Puxo uma mecha e vou embutir no biquinho do zigue-zague. De novo, vamos puxar as partezinhas do meio e as laterais para baixo. A última parte, a nuca tá aqui embaixo. Ó, essa trança vai terminar de embutir aqui em cima. Tá, então eu vou deixar esse espaço para conseguir depois fazer o um coque. Aqui eu vou fazer mais um pouquinho de trança. Agora, eu vou trazer essa outra trança pra cá, que nós vamos prender tudo no rabo de cavalo. Vou tirar uma mecha aqui em cima. Ó, aqui no biquinho, tá vendo? Ó, biquinho no bico do zigue-zague, puxei a primeira mechinha, dividi em duas, e vou começar minha espinha de peixe também. A mesma coisa Meu zigue-zague, no bico de baixo Do zigue-zague Eu tiro a mecha Passei a pequena E vou embutir de baixo para cima também Aqui, da mesma forma, eu vou soltar, porque eu quero essas mechas bem folgadas, bem fofonas. Eu já vou direcionando essa trança para unir com a primeira. Reservo tudo junto. Essa mesma trança nós vamos fazer do outro lado, da mesma forma. Eu tiro uma mecha no piquinho de baixo aqui, divido em duas e vou começar uma espinha de peixe. As três tranças reservadas aqui embaixo. Agora eu vou trabalhar as mechinhas para deixar elas bem largonas, que eu quero esse penteado bem volumoso. Agora nós vamos tirar essa presilha e com o elástico nós vamos prender todo esse cabelo aqui não vai ser lá no pezinho da nuca, tá? um pouquinho mais alto Repartindo duas mechas iguais agora em cada uma delas eu vou fazer uma espinha de peixe Eu vou fazer até, o, até a pontinha. A mesma coisa na outra parte. Essa trança você pode ou não folgar. Eu vou fazer uma coisa bem mínima, não muito abertona. que eu quero um coque mais discreto. Não abrir muito. Agora eu vou enrolar aqui fazer com que isso vire um coque. Eu vou usar dois grampinhos diferentes, o número 5 e a Ramona, ou grampo invisível, número 6. ação forte eu vou agora fazer o que precisar fazer de limpeza Eu este daqui é da Nasca agora só fazer o babyliss que eu vou usar o de 25 aqui na frente e já mostro pra vocês o resultado eu achei que eu exagerei nesses fios aqui ficaram muitos fiozinhos lá na frente então fiz o babyliss Vou trazer uma pontinha aqui com esta agulha. Se você não tiver, pode ser com o dedo mesmo. Prontinho, este daqui é o penteado de hoje. Tranças embutidas caindo num coque lateral baixo. Espero muito que você tenha gostado, inscreva-se no canal. E mais uma vez eu quero agradecer a Ana Luísa Makeup. Um super beijo e até a próxima!